O povo canamari é um povo muito alegre, né? de muita cultura. O povo canamari não é um povo de guerra, mas sim é um povo de alegria. E todo dia eles estão alegres, eles vão para a roça alegre, brincando, vão pescar, é, caçar, brincando, sabe? E a questão deles é plantar muito, segundo a nossa lei do Tamacuri, plantar muito. E época de muita fartura, muita festa. posso falar aqui para vocês que não existe mais isso, velho. não tem mais festa. Porque uma vez que um canamari morre, é respeitada 6 a um ano sem festa. O a é que eu posso que aliã ma daouta já diz nitiga de cultura nem bactiã ma cano mari iswa cultura aliã madik chu huma iswa bag adi guta amba tiang tuba ti adi jo nutto ba ti adi ang teni bag Existe família morrendo e o governo hoje não tem uma resposta né, para os povos indígenas. A falta de, de técnico, como vocês verem hoje, dentro da nossa comunidade, não existe técnicos em todas as comunidades, não só aqui no, no, no Itacoaí, como no Javari. Hoje nós não temos técnico em nossos polos base. Médico nem se fala mais, né? Nos últimos dez anos, os caramaritos têm perdido muitas, muita gente. Muita gente mesmo assim, né? principalmente foi mais crianças e jovens assim, né? Hoje as pessoas pensam que a questão da hepatite foi resolvida no Javari. Isso é mentira, né? Silenciosamente está morrendo todo ano Marubo, Matiz, Canamari e Maioruna por hepatite. Segundo o levantamento diagnóstico do médico do, do dissei tem Canamari com AIDS. Mas a gente não sabemos que são essas pessoas. A gente não sabe que essa pessoa está tomando medicamento controlado, sabe? Não tem um, um, um, uma atividade sendo realizada na comunidade. Sabe? Não tem. Por isso que muitas das vezes os parentes sui se suicidam, cara assim. E o governo olha para os canamari. Não, os canamari porque os canamari não têm cultura. Os canamari é, é, é, não respeitam a própria cultura deles. Jogam é, é, essa, esse problema para o canamari para afundar, para abafar o que está acontecendo, mas, na verdade, não é isso. A estrutura aqui é essa casa mesmo, né? Essa casa era da, da, da minha mãe, ela já saiu daqui porque a casa é muito velha, né? É muito perigoso de, de cair em, em, em algum momento. Estou quebrado já. E os alunos ficam aqui dormindo. E no, no outro dia é aula aqui mesmo. E a dificuldade é, é, é as carteiras que não tem, né? As carteiras. É pouca material também, como caderno, lápis. É a merenda também. A merenda é muito... Que é, é complicado né o, a merenda venção uma vez por ano tem duas duas aldeias aqui tá sem professor a gente tá correndo atrás para que atenda as demandas né <risos> O povo realmente de começou a se organizar a partir de 2007, quando foi criada a Cavaja. Portanto, esse povo era um povo muito esquecido e abandonado assim, né? Eram um chamado de povo de periferia, povo miserável assim, né? Eram os últimos povos que tinham assistência por parte do governo e município, em modo geral. Aí que nem fomos entender, a liderança foi entender o que que é movimento indígena. E a Cavaja vem batendo, aqui é o nosso território, Funai, Ministério Público, por favor, façam alguma coisa, estão matando gente, porque lá ó, é garimpeiro, madeireiro, caçador, pescador e fazendeiro. Às vezes nós estamos muito ameaçado né, quando a gente pega pescadores né, dentro da terra indígena. Né, quando conhece o cara, né, vai para a cidade, né, lá na cidade é, os pescadores ameaçam muito assim, nós, né, Canamari, enquanto, e outros povos também. Estou ouvindo, Manu, tu quer dizer Buta tanya jo adinya mabani maya tahu to itianu ton to ante bubuma tening doa para boneng to a do meneng to angajo meneng ani mano to to ani bagia mad tianu tung to kana mali pejati ani ma adang tiang tening itianu ton agua agua te jo heni ani kutu daneng amang te we ni to tipe dia amang te uto de gua ni a adik wa banyu bo ang turut kah dia adik, tut dioki adik ini baka adik ini baru tut dioki. Tadi kata kau kena, tadi masih hoki. batu macam apa suka siapa ni? Siapa kong unah né, a gente ouve muito, assim, na mídia, no vídeo, né, eles falam que não vão deixar mais nem um, um centímetro da terra, né. Liderança da aldeia aqui, a gente se sente muito triste nesse sentido, né. Eu queria que esse novo governo do Jair, Messias Bolsonaro, né, que respeitasse o nosso território indígena né, tradicional, para que nós possamos viver bem, né, botar frente de proteção, ou botar segurança né, para a gente se sentir também né, segura. né que Bolsonaro? O que é Bolsonaro? O que é Bolsonaro? O que é honiam mata, anjang no, anjang que vai junto é a nia honiam hon, vosso narro que vai junto honiam, a pici pici mang nih honiam, ang teno anjang presidente, ang tu teco que trengo, ang econi ino booning apatena, arapuana no econi, oh atavateco que na tanto bo ang nia ama apigando econi, eu estou dizer Ta anhãng a cepida na ma ipen na pia ma itunau po na ma no tu ite que hawangy ite ning itun so hawani rocapo so hawangy to ituning atik de abang ticha atdama tãng ite da aje poso naruduah tatagato chegou ning paja ning ata pici pici mangningu mo kita anhãng na itang cepida na haang ite gutuwa so itung Baganano teco, coca. Papio baganano teco, coca. Ojang, pa, desista, pa, bezeco, pa, ha, angni. Ojang, chupita toque, toque, toque, toque, oro toque, toque. No copora jete e katah do chobu, oh katah do chobu. No jete e katah do chobu, Oro toke toke, oro toke toke, oro toke toke, oro toke toke. No copora jete e katah oro toke toke oro toke toke oro toke toke oro toke toke oro toke toke ro kopor jete kata do chobo oro toke toke oro toke toke oro toke toke oro toke toke no, go kata do chobo. Oro toke toke.